O Comitê para a democracia da Casa, ele é formado por cidadãos. Isso independe de orientação dos gabinetes dos deputados. São servidores que são cidadãos, membros que atuam aqui e como cidadãos têm as suas opiniões. Ontem, quando a dos advogados esteve aqui, entraram pelo Salão Verde, dá licença. Eu é que estou lhe contraditando. Quando a OAB entrou aqui, dá licença, eu estou no meu tempo regimental. Eu peço, eu peço, eu peço, o povo brasileiro, o povo brasileiro está bastante atento a este momento da comissão. Está bastante atento porque para eles, respeitando a Constituição, que a gente precisa produzir o melhor mais justo trabalho. Pessoas, vai que está aí, aí de um dia, a Constituição, todo mundo recebeu. Não basta segurar, tem que ler. Né? Então, quando a ordem dos advogados do Vegória trouxe uma claque que entrou pelo Estado Verde gritando renúncia já. Fizeram um ato político e tiveram um protesto político. Ninguém impediu a ordem de entregar a sua. E tem mais. A ordem de do Brasil, em 64, também apoiou o golpe, depois mudou de posição. Então não há que apurar. A questão de ordem é. Eu tenho que aqui, eu tenho direito de falar. A questão de ordem é que não se trate isso com a criminalização proposta pela é reclamação anterior, de que as câmaras de segurança identifiquem os servidores, porque esse é um protesto político, legítimo, não houve agressão e não houve impedimento da entrega Esta é a questão de ordem. Isso.